Ah, Viajo pela fumaça Viajo pela fumaça, faço beat, faço em casa Todo dia um sou que está lá na Mercedes, no Opala Na meio na sua cama, curte o grave, senta em gama Curte o grave, senta em curte grave, o grave, diz meu nome que hoje eu tô pequeno aqui pra nós fumar Com neve pra vir chover Com peso pra não render Toda vez que nós se vê Cê não para de descer Faz minha mente acelerar pode até meu coração parar Nessa vibe muito foda Encaixa o beat rec em roda e posta sem esperar Nenhuma resposta de ninguém Não preciso de retorno pra poder ir mais além Baby, você me faz enlouquecer Tô louco pra te ver te beijar, te dá prazer Dá o que você merece Tudo que eu falo acontece Então vamos viajar pela fumaça Até subir pelas alturas Viajou pela fumaça, faço o beat Faço em casa todo dia Um sou que estala na Mercedes, no Opala Na meioda, na sua cama Curtiu grave, sente em gama Curtiu grave, sente em Curtiu grave, diz meu nome Que hoje eu tô pequeno Pabla, escopar Com arma pra tirar, Com beck pra nós fumar o neve Chover com peso um pra não render. Toda vez que nós se vê cê não para de tecer. Faz o mente acelerar, pode até meu coração parar. Nessa vibe muito foda, encaixa o beat, regra, roda. e posta sem esperar nenhuma resposta de ninguém. Não preciso de retorno pra poder ir mais além. você me faz enlouquecer. Tô pra te ver. Te beijar, te dá prazer. Dá o que você merece. Tudo que eu